Sabe aquelas situações em que tudo dá certo para você? Você encontra uma pessoa que te dá um toque e resolve um problema. Você encontra uma peça que completa uma tarefa que você precisava realizar. Essas coisas acontecem quando a sua energia está conectada com um processo, com um projeto. Então, Sófocles dizia o seguinte, nada conspira com quem nada ambiciona. Então, se você não tem uma ambição no sentido positivo, né? se você não tem um desejo de conquistar, de realizar algo, nada vai conspirar com você. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você tem um desejo ardente, por exemplo, de passar num concurso, no vestibular, de mudar a tua vida, as coisas começam a acontecer de uma maneira quase milagrosa. Então, você tem que ter essa energia positiva a seu favor e tem que ter um projeto para você realizar, fazendo isso o universo inteiro Vai conspirar com você e dá para fazer muita coisa ainda em 2018. Se atente e realize.